Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo, tudo bem, né? Passando por esse momento, como todos estamos, de isolamento, mas ao mesmo tempo isolamento de corpo físico, né? Porque nunca, eu acho que a maioria aqui nunca usou tanto as redes sociais como estão usando agora. Isso provavelmente está acontecendo de uma forma praticamente geral, né? E antes de começarmos o nosso papo, Uh, peço para vocês compartilharem o vídeo, os outros vídeos também que estão aí à mercê. Peço para vocês visitarem o meu Instagram, uh, o meu Face. E, e para vocês compartilharem, curtirem, se inscreverem, isso é muito importante. E prestarem atenção no que eu vou falar. Nós estamos passando por um momento que se soubermos desfrutar dele, é um momento de autoconhecimento. E, e através do autoconhecimento, a partir de nos conhecermos, conhecermos aqueles com os quais nós convivemos, para quem mora com a família, filhos, pais, essa coisa toda, e percebermos o quanto nós desconhecíamos a cada um deles. Mas a partir do momento em que nós percebemos que nós desconhecíamos a nós também, cada um desconhecia a si e pedia para que o outro fosse como ela quisesse que o outro fosse. E o outro também pensava assim. E, e os outros... Mas cada um, de uma certa forma, tinha uma... Vai, eu vou fazer o que ela quer, eu vou fazer o que ele quer para não dar problema, para não ficar esse falatório na minha cabeça. E nós saímos todos de família feliz. Imagina isso numa convivência diária que é 48 horas por dia, filhos tudo. Quantas vezes vem aquela vontade, né, de ou oh, dar-lhe a pouco de culpa, dar-lhe a pouco de cobrança, dar-lhe a pouco de você querer é, que aquela pessoa Uh, sabe, seja ela, mas vou, cara, tua ficha, eu é que preciso mudar, como que eu quero mudar o outro? É impossível mudar o outro, sabe? Até onde aquela pessoa vai mudar ou ela vai me enganar? Né? Ela faz isso só para eu parar de falar, para eu parar de perturbar, deixar a paciência. E, e como que eu ajo, quer dizer, uma cobra, a outra se sente culpada e, e traz um monte de passado carregado dentro dela. Aí nós dizemos assim, mas nós não podemos viver do passado. Bom, Armin, então nós vamos ver do que, Do futuro? Hoje você tá vendo que não existe nem o passado nem o futuro? Existe uma consciência atual. Existe uma consciência que tá sendo hoje. O que você trouxe do passado... Não está no passado. Através desses traumas que vieram, que nós chamamos de passado, mas eles não estão no passado, eles estão no presente. Eles estão nas nossas atitudes presentes. E o pior disso é que nós paramos de respeitar o limite do outro, como hoje nós estamos tendo que respeitar, até no corpo físico. Não chegar próximo ao outro de um metro e meio, dois metros. Não tocar o outro, aprendendo a lidar e a respeitar que cada um é um e tem o seu limite. Está sendo materializado, está sendo plasmado isso de uma forma física que as pessoas, elas não acreditam no sentir, elas acreditam no ter, no tocar. E quando você não pode tocar, o que, que você faz? O que, que você condiciona? O respeito com a outra pessoa. Só que esse respeito está vindo de que forma? Você viu o que é por um limite? Você viu o que é não tocar o outro? Você viu o que é não avançar no espaço do outro? Agora, coloque isso a título de caráter. A título de não querer de dominar, não querer controlar. Sair das culpas que te levam à cobrança. Para você não cobrar tanto você. E começar a respeitar a atitude do outro. A intimidade do outro. Pode ser mãe, pode ser pai, pode ser filho, pode ser marido, mulher, avô, tia, tia irmão, irmã. Não importa. Não importa. Nós apenas estamos nessas condições aqui. Nós somos facilitadores, pai, mãe, são facilitadores de colocar essas criaturas na humanidade. Isso não quer dizer que sejam donos ou que tenham o direito de interferir na intimidade daquela criatura. Não tem esse direito. Entenderam? Então... Olha o que essa guerra psicológica, essa guerra biológica, essa guerra invisível, está provocando em nós. Como a partir dela, o, o, hoje é aniversário do meu filho, eu não vou poder estar junto com o meu filho. A vida mostrou que ele vai fazer aniversário, você estando ou não, do mesmo jeito. Independente de você abraçar ou não e fazer o bolo que ele gosta. Porque ele sobrevive e vive sem o bolo que ele gosta. Mas ele precisa aprender a viver por ele. Sabe? Ah, não adianta você querer colocar um outro no seu espaço, não cabe. Aquele espaço é teu. O espaço do outro é do outro. Intimidade é respeitar a pessoa sem cobrar nada dela. É difícil, muito, muito. Mas agora você está falando para o outro, não se aproxima, cuidado. Quer dizer, a pessoa que cobra já está colocando a distância. E ela às vezes até prefere que o outro saia um pouco para ela ficar aliviada. Entenderam? Você percebe que o amar não é grudar, que o amar, ele é o caminho mais próximo do perdoar. Você percebe que você existe, porque o outro faz você perceber que você existe. O Covid-19 fez isso. Ele fez você perceber que você existe, que você... Não, não pode interferir no pedaço do outro. Nem, nem se for de uma criança de 8 anos. Olha que coisa estranha, né? Você hoje tá aprendendo a ver que aquela pessoa que vinha limpar sua casa, ela não tá podendo vir, ela tá na casa dela e você tá tendo que fazer. E, de repente, você descobre que tudo que te pertence né? É você quem deve cuidar. Não, não digo se apegar, tomar posse. Isso não é legal. Mas cuidar enquanto estiver aqui. Não, mas você se apega às pessoas que fazem por você. Olha, e quer comandar do seu jeito. Mudar as pessoas. Quanta coisa vai transformar em nós, né, gente? Eu digo assim, como algumas pessoas já estão dizendo nós estamos no mesmo barco. Não estamos no mesmo barco. Eu, por exemplo, o meu barco é repensar, é um barco onde eu tô olhando o todo, mas antes de olhar o todo, eu tô olhando o que tá em mim, eu como eu seguro aquele remo, como eu quero sair, eu tô indo contra, a favor, né? O barco do outro é assim, ai, ah, eu tirei férias, estou aí, estou recebendo o meu. O outro, ai, como é bom trabalhar em casa. O outro está dizendo, nossa, ai não, eu não vejo hora de ir para a rua para pôr alguém para fazer o, o serviço de casa. O outro tá dizendo, meu Deus, como que eu vou sobreviver agora? Eu não tenho uma reserva, eu vendi almoço para jantar, aquelas coisas. O outro que é o grande comerciante que montou o império, ele está vendo que o império que ele montou? Olha que interessante, me vê isso na cabeça. O império que ele montou é de areia. Ele tá em outro barco. O outro tá numa lancha. Mas o rio, o mar, o oceano é o mesmo. A turbulência é a mesma. E está afetando cada um de uma forma. Então ele falou: Poxa, eu construí um império. Mas eu construí um império hoje com não sei quantos empregados, funcionários. E o que, que eu faço? Está ruim. Eu pensei que esse império fosse ser para os meus tataranetos. E estou vendo que está ruindo até antes de chegar nos meus netos. Sem guerra. Mas um aprendizado para quem souber aproveitar não tem igual. Vocês vejam bem, nós estamos dentro de uma turbulência no mar, no rio, indo contra a maré, indo contra a nascente do rio, a foz querendo subir na foz, querendo subir na cachoeira, né, com barco. Outros não seguindo o fluxo. Cada um tá num barco separado, num navio separado, numa lancha. Cada um com os seus alívios, com os seus medos, com os seus terrores, com as suas cobranças, com as suas culpas. Com os seus desabrigos ou com os seus abrigos, mas cada um está tendo uma grande oportunidade. Vê que o castelo de areia, o que é montado aqui num castelo de areia, acaba num instante. Uma derrocada dessas. Vê aquele que vive na ilusão de construir um, hoje está pedindo... Para ter o emprego daquele que ele rejeitava antes e, e, e falava mal do patrão, ou seja, do empregador. Ele está querendo aquilo de novo. Aquele empregador que fala, vai, aquele cara não faz nada, aquela, aquela, aquele funcionário. Está vendo que a falta que aqueles funcionários estão fazendo? Meu Deus, eu percebi que eles não eram muito funcionais, porém eles faziam parte daquele trabalho e lá eles me ajudavam. Vocês percebem que nós estamos criando um, um ciclo de renovação? Você está fazendo isso? Entre nesse ciclo de renovação, repense. Vocês percebem o quanto de coisa boa... Que esse momento vai nos acrescentar, é lógico que está sendo puxado para quem realmente está necessitando financeiramente, gente. Não, não, não dá para querer dourar a pílula, mas as pessoas vão se virar. Vocês querem apostar como elas vão se virar? Vocês querem apostar como elas vão se reinventar? Como elas vão fazer as coisas boas? Aquela pessoa que recebe, né? Todo mês vem aquele dinheiro da aposentadoria ou de alguma aplicação que foi feita. Será que elas estão tranquilas? A política está e está mostrando. Então, nesse momento, elas vão, uma, falar, não, pelo menos eu tenho minha mãe, tenho meu pai, tenho meu marido. Tenho... E quando elas vão perceber, aquela mãe também está preocupada. Aquele marido também está preocupado. Então, uma coisa está gerando o você auto-despertar, para ver que criar dependência do outro é não existir para você. você não, Quer dizer, é praticar o quê? A continuidade da preguiça, do auto-abandono, para se prover do que é do outro. Então, essas pessoas ainda vivem na característica no mundo passado. Então hoje elas estão tomando consciência. Não, eu não vou me abandonar mais. Na próxima, no próximo vídeo nós vamos conversar mais um pouco. Para quem quiser fazer um tratamento comigo online ou quiser uma consulta, né, uma consulta de radiestesia, a gente, vocês vão gostar muito. Eu tô num preço muito bom, promocional, lógico, porque eu tô na mesma condição que vocês, né? Então, eu diminui os meus gastos e vocês também vão diminuir. Então, vão lá, apertem o sininho, se inscrevam, conheçam, curtam, conheçam as minhas redes sociais, armem de media tá? E vamos continuar juntos, em breve... Vamos ter outro vídeo dando continuidade, tá bom? Beijo de a distância sempre na paz, luz e harmonia. Vamos entrar na nossa sintonia para que possamos ter a sintonia harmonizada com o planeta e com todos que estão neles. Que as bênçãos para a Mãe Terra cheguem, chegue a nós através da Mãe Terra, né? Até a próxima.